Essa semana acontece em Las Vegas a CES, a maior feira de tecnologia do mundo, com várias novidades e lançamentos. Quem roubou a cena esse ano foi a robô Sofia, que além de falar e dar entrevistas, agora ganhou pernas para se movimentar como um humano. Tiago Elto está de volta. Tiago, a Sofia está fascinando todo mundo. Explica por quê. Oi, Doni. Talvez porque tem gente que considera a Sofia o robô com a melhor interação Pessoal da atualidade Ela tem 62 expressões faciais O que deixa o robô com um ar mais natural Quando fala Ela consegue inclusive identificar o olho da pessoa Com quem ela está falando E olhar o olho no olho dessa pessoa Além disso, o rosto da robô foi feito com material Que imita a pele humana e foi inspirado na atriz Audrey Hepburn Chique ela, né? E na mulher do criador também da Sofia O americano David Hanson Uma das coisas mais impressionantes é que ela conversa com bastante naturalidade Desde que foi lançada Ela já deu diversas entrevistas, inclusive Vamos dar uma olhadinha então em como é a Sofia falando nesse vídeo que foi feito pela própria empresa que criou o robô. What emotion do you feel being awake and alive? Curious. Are you curious to be alive? A Sofia ficou tão popular que já fez até discurso na ONU. O vídeo dela falando sobre futuro e desenvolvimento sustentável já foi visto mais de 2 milhões de vezes nas redes sociais. Agora roubou robô que era só quase um rostinho bonito e falante, como a gente viu, né, ganhou pernas. E aí roubou a cena na feira de tecnologia. Os criadores dela dizem que ela tem a capacidade também de ir aprendendo. Em uma dessas entrevistas, ela disse aos jornalistas que queria ter filhos, família e que também iria acabar com a humanidade. Aí depois ela emendou, dizendo que era, que era brincadeira. Mas, por via das dúvidas, né, Dona, é bom a gente ficar de olho nessa <risos> robô malandrinha e bem-humorada. Pois é, porque não é de hoje que ela está fazendo história, né? Tá tendo upgrades agora e a gente acompanha, mas em outubro, por exemplo, ela ganhou cidadania da Arábia Saudita, primeira robô cidadã de um país oficialmente no mundo. Valeu, Tiago. Obrigado.